Olá, tudo bem? Fragmila. Sejam muito bem-vindos ao Pergunte a Mila. E hoje eu vou dar para vocês três dicas de como aprender o alemão. Vamos lá? Para aprender o alemão, tem três dicas que eu tenho que passar para vocês que são muito fáceis e muito importantes, então vocês podem aplicá-la hoje mesmo. A primeira coisa, você fala assim: Ah, eu quero aprender alemão, tudo bem, alemão não é fácil, alemão tem que declinar, não sei lá. Essa é a minha primeira dica. Se você quer aprender alemão, você quer aprender a cozinhar, você quer aprender qualquer coisa, a primeira coisa, se divirta com isso, faça de uma maneira leve, de uma maneira descontraída, de uma maneira que seja gostosa. Escuta música, veja filme e essa já é a minha próxima dica para vocês. A gente tem que começar a incorporar ele dentro da vida da gente, nem que seja 10 minutinhos por dia. Isso é muito melhor do que você ficar 3 horas de cara, cara enfiada no livro, durante um dia na semana. E a minha última dica para vocês de hoje é o vocabulário. É muito importante, mas não adianta você pegar um vocabulário que não tem nada a ver com o seu entorno. Então, se você é uma pessoa que, por exemplo, trabalha muito no computador, todo esse vocabulário de computador, download e tudo mais, todo esse vocabulário em torno disso para você é importante para você que trabalha em uma firma alemã ou enfim que pretende fazer uma pós-graduação ou uma graduação lá já que é de graça, né, estudar na Alemanha então, tenta incorporar isso dentro da sua realidade, sabe? Faça uma pesquisa sim. Existem palavras femininas, palavras masculinas e palavras neutras. Então, vamos combinar uma coisa? Vamos pegar três post-its, um azul para as palavras masculinas, um rosa para as palavras femininas e um amarelo para as palavras neutras. Vocês vão escrever a palavra da cor certa, né? se a palavra é masculina no post-it azul e vai Etiquetar e você deixa isso na sua casa durante duas semanas. Então essas são as nossas três dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e fica com a gente que tá chegando muita coisa por aí, tá bom? Até lá. Tchau! bis next!